Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Meus amigos, nós tivemos aí mais novidades reveladas de Black Mifu Kong Com um novo gameplay, um outro videozinho aí com cenas cinemáticas mesmo, né? Pra poder mostrar um pouquinho da história pra nós e tal Então nós vamos conferir tudo aqui nesse vídeo de hoje Porque esse jogo, rapaz, ó... Tá, ele promete pra caramba, tá muito impecável tudo que eles têm mostrado pra gente Então já aproveita, deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, galera, trocar aqui a nossa tela Porque a gente tem muito conteúdo pra poder, pra poder ver junto, né? Nesse vídeo aqui hoje Vamos começar com um videozinho de 6 minutos de cutscenes, tá? E depois a gente passa pro outro vídeo que tem gameplay em 4K, 60 frames com ray tracing ativo Tá lindão o negócio, rapaz Eu tô muito empolgado para esse jogo Bora conferir e a gente vai comentando aqui no processo Simbora Olha que cenário lindo, mano As partículas, as coisas. Nossa, muito foda. Muito foda. Se tem um jogo que tá extremamente impecável em termos de gameplay, cinemáticas e tudo mais, é esse. Eu espero que eles mantenham isso daí no jogo final, cara. Não rola aquelas paradas de downgrade e tudo mais que a gente vê em alguns jogos, entendeu? Então, os dizeres ali não estão traduzidos. Celebre, celebre. daci, em si! daci, imbecil. daci, essa trilha sonora, irmão. Eles ele, está aqui, ele está aqui, ele está daci, daci, eu não coisa melhor. Um pouquinho melhor não acha? o é não tem uma Bom, mostra a pessoa que vocês estão comentando aí, pô. Se você diz, ela diz hum. Cara, olha essa aranha, velho. Tremando e não começou ainda. Eles estão falando de um casamento, mano. Nós vamos sobre ele. Ele não vai durar muito. A propósito. Obrigado pelo trabalho duro. Mamãe não está pensando claramente. Mas é o que a mamãe quer. Tá passando meio rápido a legenda, mano. Eu sei o que você quer dizer. Nossa, cara, muito da hora não se Vamos nos preocupar com isso mais tarde. A mãe está, está feliz no momento, né? E Isso é bom bastante. Você, venha por aqui. A gente tá numa perspectiva em primeira pessoa, eles não estão mostrando quem é. Agora, escute com atenção para o seu próprio bem. Na maior parte do tempo, a mamãe, ela é de boa. Quando ela estiver falando, fique quieta até ela terminar. E mais uma coisa. Não olhe no rosto dela. Especialmente nos olhos. Vixe, Maria. Nós estamos sem tempo. Lembre-se do que eu disse. Vai, continue se movendo. Eita, nós, como assim, irmão? Falaram que o cara não era bonito e tal, mas era um achado, que ele parecia ser um bom lutador e tudo. E elas estavam falando delas. Parece uma expressão, né? Mas delas terem a primeira mordida, né? Take the first bite, que elas falam lá. Oh, eu estive esperando você por tanto tempo. O céu não tem sido muito bom com você, mas agora nós temos um ao outro. Falou para não focar nos olhos, garotas. Comecem a cerimônia. Aqui, cutscenes incríveis, hein, velho? As expressões ali, os diálogos e tal. A gente não entende muito bem, obviamente, porque são pedaços, né? Mas, poxa, tá muito bem feito. O cenário, o design dos personagens ali e tal. Aquela senhora ali tenebrosa no final também. Que, que é isso, meu irmão? Aranha gigante. Sai daqui Então, parecia meio que a senhora ali mesmo Sabe? Elas falaram no negócio de, da primeira mordida Uma parada assim e tá tal Meio bizarro, saca? Interessante, hein, mano? Bizarramente interessante, vamos dizer, né? Então, vamos lá, galera ó. A gente ainda tem mais um videozinho pra gente poder conferir A gente tá aqui com o nosso VLC Eu já vou aproveitar e já abrir aqui Que agora é um gameplay em 4K com ray tracing Tá? Bora lá conferir Ó, oh, já abrindo no um videozinho aqui pra gente poder não perder tempo Um World Premiere em 4K, 60fps Cara, vamos ver qual é oh, um pré-alpha, uma build pré-alpha do jogo É a coisa mais linda, mano Meu Deus cabeçudo, hein, mano Assim, cara Olha essa porrada, mano Nossa, reparem na grama Na água ali também, ó No meio do cenário, refletindo O que tem em volta Nossa, passou, mano Ó, ele fez uma esquiva ali, ó. Que parou o tempo por um breve período. Ó, fez um bush ali, ó. Fazendo clones. Olha essas pedras, mano. Os efeitos de partícula e tudo. Ó, agora vai os clones dele. Olha esse efeito de iluminação entrando pelas árvores. Nossa, cara. Esse jogo vai ser maravilhoso de jogar, na moral. Nossa, pelo jeito aquele chefe ele tá bem difícil, hein? Ó, pegou um itemzinho ali De Buenas Que isso? Parece uma parada de save? Talvez? Deve ser, né? Um ponto de salvamento, sei lá é, parece ser um ponto de salvamento, aí você pode, sei lá, de repente comprar skills, evoluir o personagem, alguma coisa do gênero. Nice. Pelo menos é o que eu acho, né? Como tá em outra língua, não tem como a gente distinguir tanto, mas é o que parece. Ó, tem umas habilidades ali embaixo no HUD. Nossa, o áudio é muito da hora, mano. O áudio estava vindo da esquerda, aqui da minha esquerda, e eu estava ouvindo aqui justamente no ouvido esquerdo, no fone aqui. Ó. E aí, quando muda a perspectiva da câmera, eu passo a escutar no direito. Como tá, quando está uma parada mais centralizada, eu escuto nos dois. Muito louco o trabalho de áudio. Olha esse jogo, meu irmão. Que coisa mais linda. Eita, nós. Mas... Aumentou um pouquinho. Esses bichos parecem ser tensos, hein, mano? Até o mais simples aí parece que tá complicado matar, ué. Eita, pegou. Nossa, vocês viram isso daí, mano? As raízes saindo ali da terra, pegando ele. E quando ele estoura as raízes lá, os pedacinhos. Olha que louco, velho. Hein? Puta merda, esse jogo tá muito da hora Nossa Oh, que legal, mano A gente podendo ver mais o personagem ali, ó Inventário Informações sobre o jogo da história também Informações sobre o inimigo Que louco, velho Que uh, uh, uh. uh. A gente teve um vislumbre de algumas coisas que a gente ainda não tinha visto, cara. Caraca. Escutou alguém falando, abriu um caminho ali pela cachoeira. Que doideira, irmão. Caralho, esse bicho. Parece uma boss fight aí agora. Deve ser muito estilo Elden Ring, esses Jogo Souls, né? Ele tem uma pegada Souls, né? Vamos dizer. Você deve encontrar áreas secretas, assim, diferentes, fora do seu rumo da história, vamos dizer, onde vão ter bosses diferentes pra poder se enfrentar, saca? Olha que louco, mano. Opa, deu parry ali? Foi? Au, pegou. Pegou de novo, acho que ele conseguiu defender ali, foi Os HP, nossa, olha esse caraca, velho Olha esses efeitos, irmão O cenário todo sendo destruído ali Nossa Eu fico imaginando, esse jogo tá rodando a 4 caças TPS Ray Tracing Aqui nesse vídeo Imagina um PC pra rodar isso Legal, tá fazendo esquivas perfeitas, parece ali, ó. Opa, habilidade poder paralisar. Tem umas paradas em cima do bicho ali que parece que ele pode explodir, ó. Ah! Devem fazer parte de alguma forma dos poderes dele, desses raios que ele fica soltando. A ah, senhora irmão. Eita! Transformação, a gente chegou a ver isso em outros vídeos. Doideira, mano uhum. Uma pedrada, fi Ó, tá arrancando a capezinha Até mais arrumando, fi Ó, acordou Vai destruir mais uma parada em cima Nossa, eu jurava que aquela estátua que tava ali Era um outro bicho que ia mexer, mano Por conta do rabo do bicho tava perto Nossa senhora, olha as paradas de destruindo, né, irmão. Acabou, se não tem mais nada, deixa eu de... ver. depois que vence o bichão, ó. É, meus amigos, é aquilo, não tem muito o que falar sobre esse jogo não Só senti mesmo, porque tudo que a gente tem visto, sabe, até o momento dele Tá muito da hora, tá muito impecável Agora a gente teve um pequeno vislumbre aqui, ó Eu até coloquei no momento certinho do inventário, cara Pra gente poder ver o personagem ali, as roupas dele Então provavelmente a gente deve poder trocar, sim, as roupas dele Alguns itens ali também, ó Que a gente deve utilizar pra poder dar propriedades diferentes Pode ser que a gente consiga mixar informações sobre os inimigos Então, assim... Legal, porque nós tivemos algumas informações a mais Coisas que a gente não, não tinha visto em detalhes Nos outros vídeos que eles postaram pra gente, saca? Então, muito, muito Da hora, eu quero muito que esses caras Eles tinham dito, né, que o desenvolvimento ia demorar Um pouquinho ainda, pra eles poderem revelar Uma data de lançamento, alguma coisa do gênero Mas eu mal posso esperar Pra que esses caras mostrem pra gente aí Uma data, entendeu? Pelo menos uma janela de lançamento, alguma coisa do gênero Pra gente poder ficar ali ciente. E tudo que eles têm mostrado pra gente, cara Nossa Tá muito foda, tá muito impecável Eu acho que esse jogo aí, ele tá no hype de muita gente Inclusive do nosso aqui do Melu Que a gente quer sim conferir, botar as mãos jogar ali e poder ver qual é E agora, rapaz, eu quero saber a opinião de vocês Com base em tudo que foi mostrado aqui agora Desses novos vídeos do Black Me Kong. Que que vocês estão achando de tudo isso daqui Como é que tá o hype de vocês para esse jogo Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like não se inscrever no canal e ativar o sininho